Olá pessoal, vamos então para o nosso módulo 2. Neste módulo vamos tratar do conceito e das teorias de base dentro da psicologia. Nós precisamos compreender um pouco sobre o que é a psicologia, para que ela serve, como ela funciona, para que assim nós tenhamos condições de compreender como entender, como lidar com o comportamento das pessoas dentro de uma empresa. Vamos lá. A diferença entre psiquiatria, psicanálise e psicologia não é clara para muitas pessoas. E apesar da divulgação de cerca, acerca deste conhecimento, né, está muito ligada à disciplina de psicologia. Dessa forma, justifica-se a variedade de interpretações que, que ocorre do sujeito sobre estes assuntos, ligados então ao aspecto psicológico. E por falta de conhecimento, esses assuntos nem sempre recebem o devido encaminhamento e por vezes são simplesmente ignorados e se tornam então uma forma de tratamento preconceituosa. Então é importante nós compreendermos essas diferenças para que a gente possa lidar com as adversidades que vamos encontrar no ambiente de trabalho ou no ambiente corporativo. Sendo assim, a psiquiatria ela dispõe de conhecimento sistêmico, funcional né, e anatômico do cérebro e suas funções. A sua atuação muitas vezes confunde-se é, com outros profissionais, como o neurologista ou o neurocirurgião. Mas a psiquiatria relaciona-se ao tratamento de problemas psíquicos. A psicanálise ela já atua por meio da psicoterapia o psicanalista escuta o paciente utilizando técnicas apropriadas dá condições de reorganizar suas ideias e assim chegar ao conhecimento da causa do seu desconforto ou do seu problema comportamental dentro de uma empresa por exemplo. Então, a maioria das pessoas procura a psicoterapia para que ela tenha condições, então, de melhorar a sua performance dentro do ambiente corporativo, por exemplo, até mesmo para melhorar a, a sua, o seu comportamento individual, pessoal. Para a psicanálise, os acontecimentos ocultos, aqueles que são é, inconscientes, eles encontram-se é, dentro dos conflitos que a gente tem de maneira intrínseca né, é, e também psicológica dentro do, do comportamento de cada indivíduo, os quais produzem desconforto e manifestam-se de forma é, e sintomas diferentes em cada pessoa. Né? Então, são sinais que são observados principalmente pelo médico ou pelo psicoterapeuta. Então, nós temos sim... É, comportamentos diferentes de acordo com as nossas atividades do nosso dia a dia. Então, é importante nós sabermos lidar com as adversidades e observar também o nosso comportamento durante é, o nosso trabalho, durante as nossas relações pessoais, né, fora do ambiente de trabalho também para que a gente possa observar o nosso comportamento e dessa forma nós possamos também melhorar o que é, ainda não está adequado ou que ainda precisa é, ser revisto dentro do nosso comportamento, seja dentro do ambiente corporativo, né, profissional, como também no ambiente informal é, com as pessoas da nossa família. Então, a psicologia, ela se concentra nos fenômenos relacionados ao funcionamento de cada um dos indivíduos e também dentro do grupo. E desde o início do século XX, os conhecimentos da psicologia é, relacionados à prática administrativa recebem, então, é, uma importância maior dentro do trabalho, é, e também da, do comportamento, para entender melhor o comportamento no ambiente profissional. E também, não apenas no ambiente profissional em geral, como também é, individual e também no coletivo. Então é importante nós entendermos, aí eu reforço para vocês, que a nossa disciplina vai tratar do comportamento humano. E como este comportamento pode influenciar dentro da relação uh, estabelecida em uma empresa seja no comportamento individual ou também na, no comportamento no coletivo, no trabalho em equipe. Então nós temos que trabalhar um pouco da relação da psicologia com a administração. Então a convergência entre os objetivos da psicologia e da administração, elas estão intrinsecamente relacionadas e elas é, acabam gerando possibilidades instigantes de promover ganhos na produtividade, imprimir uma maior eficiência e eficácia na gestão de pessoas, facilitar a promoção da qualidade de vida. Pessoal, quando nós falamos de uh, comportamento humano e de, da relação interpessoal, isso tudo influencia claramente na eficiência do trabalho desenvolvido em uma empresa. E quando nós falamos de gestão de pessoas, nós temos que sim pensar no aspecto psíquico da sua, da, do seu grupo, da sua equipe de trabalho. Então a aplicação da psicologia como ciência e teoria, ela é fundamental para que a gente compreenda esses processos. Cada pessoa leva para a organização uma bagagem psicológica. Né? Ela possui conhecimento, características, até mesmo preconceitos, experiências anteriores, e claro que isso terá impacto na relação desta pessoa no novo ambiente de trabalho. Então a visão de mundo que desenvolveu é, nesse teatro organizacional né, que existe dentro das empresas, é a representação dos papéis que cada um irá desenvolver. Né? Então, esse conjunto né, de comportamentos, de relações, vão se impactar diretamente no, de forma formal né, ou até mesmo informal no ambiente de trabalho. É fundamental nós compreendermos os indivíduos e os seus papéis. Então, no exercício desses papéis, como assinala Einstein, é, conjugam-se algumas perspectivas. É, os indivíduos dentro das organizações, elas precisam ter objetivos bem claros. Ou seja, dentro da sua função em uma empresa, você precisa saber qual é o seu objetivo, qual é a sua real função, qual é a expectativa que você precisa atingir, qual a meta que você precisa atingir dentro da da função que você está exercendo. No caso do empresário, é, vale também a relação entre as pessoas, é, para que isso possa melhorar a performance de cada um, e dessa forma conseguir ou chegar a resultados que são aí pretendidos pelo empresário. E aqueles que recebem os resultados da ação, que podem ser os nossos clientes né, ou podem ser é, pessoas que estão ali aguardando o resultado da nossa ação, considera-se que se trata de um processo ativo em que o recebedor influencia né, é, o agente por meio do seu comportamento. Então nós precisamos compreender... Como as relações do comportamento humano impactam, influenciam é, na gestão de uma empresa. E por isso nós temos que ter essa é, noção de que os conhecimentos relacionados à administração e à gestão deste, do processo no meio corporativo é fundamental para que a gente possa saber lidar melhor com as situações. Bom, essa foi a nossa aula de, no módulo 2 e nos vemos então no nosso próximo módulo.